Olá, bem-vindo ao Papo Bitcoin. Meu nome é Eduardo e esse é o Leitura de Comentários número 1. Leitura de Comentários é uma série onde eu vou ler os comentários dos episódios e responder às dúvidas que os ouvintes tiveram. E hoje teremos a participação da Samanta. Oi, pessoal. A Samanta vai me ajudar na leitura dos comentários. Então, no Papo Bitcoin, episódio 1, o que é Bitcoin, o Narcélio comentou Pequena correção, Bitcoin não é baseado em confiança não, muito pelo contrário. Ele foi criado justamente para que ninguém precisasse de confiar em ninguém para fazer transações monetárias. Pois é, na verdade, o Marcelo está certo quando ele fala isso, mas o que eu quis dizer da confiança era, na verdade, confiar na cadeia de blocos, confiar que ela está sendo é, validada a todo tempo. Mas é verdade, você não precisa confiar em pessoas nem instituições para o Bitcoin episódio 2 como conseguir utilizar os bitcoins Humberto Salles perguntou depois de comprar os bitcoins eu posso transformá-los em real para uma transação com alguém que não tem ou não conhece os bitcoins? Esse caso é o mesmo de quando você, por exemplo, tem dólares e quer comprar alguma coisa mas a pessoa não aceita dólares então você tem que transformar o seu dólar em real ou na moeda que a pessoa aceita no Bitcoin acontece o mesmo, se por acaso com quem você quer negociar não aceita Bitcoins, você tem que transformar o seu Bitcoin em real. E para isso você deve trocá-lo numa casa de câmbio, por exemplo, ou com alguma pessoa. No episódio 3, Mineração e Outras Criptomoedas, Rafael comentou Muito bom seu podcast, só gostaria de comentar três coisas. A primeira, o Bitcoin só é divisível até oito casas depois do zero e não por 100 milhões como você disse. Pois é, Rafael, oito casos depois do zero é 1 sobre 100 milhões. Então, acho que o que eu falei estava certo. Segunda, a mineração dos blocos de bitcoins são a cada 10 minutos, mas não são propositais, e sim porque a dificuldade de processamento necessário para minerar aumenta exponencialmente, fazendo com que esse tempo aumente cada vez mais e mais rápido. É verdade o que você falou e eu só não quis entrar muito em detalhes, mas realmente... A mineração, ela mantém uma média de 10 minutos e isso é, pro, é proposital, eu disse, que, eu disse que era proposital, porque é algo que já vem próprio no algoritmo e no protocolo para que isso aconteça. Terceiro, gostaria que seu podcast tivesse mais tempo de duração, Talvez uns 30 minutos. É um tempo bom para colocar no celular e escutar sempre que lançar novos. É, eu vou tentar fazer podcasts maiores com o tempo, mas eu acabo definindo o tamanho do podcast pelo assunto que eu vou abordar. Então eu não costumo limitar muito o tempo do podcast, depende mesmo da, do tanto de ideia que eu tenho e tudo mais. Mas que bom que você quer escutar mais. No episódio 5, O que o Bitcoin não é? Thiago perguntou, qual a chance de um Bitcoin chegar a valer zero, como acontecem ações em bolsas de valores? onde algumas ações chegam a valer 50 reais e depois valem 17 centavos? Sempre existe a chance de algo perder o seu valor. Isso tudo depende da confiança que, a, que as pessoas têm em cima daquilo, especialmente quando se trata de moeda. Uma moeda ela só tem valor porque alguém confia nela. E no caso do Bitcoin, eu acho que uma coisa que pode fazer ele valer zero um dia é se houver algum erro grave no protocolo, se alguém quebrar os algoritmos de criptografia, que é algo que na verdade não vai causar um problema só no Bitcoin não. Uma quebra nos algoritmos de criptografia vai gerar um problema em muito mais lugares e acho que o Bitcoin vai ser a menor das nossas preocupações. Eu pretendo fazer um episódio comparando Bitcoin com Bolsa de Valor, porque o pessoal acaba fazendo um pouco essa relação por causa da variação que existe hoje, mas só para adiantar, uma característica que diferencia a ação de Bitcoin é que você pode usar o Bitcoin para adquirir produtos e serviços e a ação não, você é obrigado a vendê-la, sem falar que a ação ela representa a saúde de uma empresa e ela varia de acordo com a performance dessa empresa. A segunda pergunta do Thiago foi, e se no futuro existirem diversas moedas diferentes, Bitcoin, Litecoin, entre outras, será possível fazer compra e venda entre diferentes moedas como acontece com a moeda de papel, dólar, euro, pounds, real e etc? Assim como você pode trocar seu real por Bitcoin, você pode trocar qualquer moeda por Bitcoin. Você pode trocar ouro por Bitcoin, você pode trocar Litecoin por Bitcoin. Na verdade, essa troca já existe hoje. Tem casas de câmbio que fazem a troca de Bitcoin por Litecoin, Bitcoin por Feathercoin. Então essa troca ela é feita normalmente, são trocas de moedas. Vai depender de se a pessoa que tem uma moeda quer trocar pela moeda que você tem. Bom, então é isso. Acabaram os comentários. É, gostei muito de participar. Se vocês gostaram, falam nos comentários aí pra ver se eu volto alguma vez. Se o Eduardo vai me querer aqui com ele. Depois a gente negocia seu salário em Bitcoins, beleza? <risos> beleza, então. Falou, pessoal. Até mais. Um abraço.